A gente quer substituir essa textura aqui por uma textura de tecido. Vamos vir aqui e selecionar uma textura de tecido. Só lembrando vocês que a Real Engine ela utiliza é, texturas de 1024x1024 1024, é, múltiplos né? seguindo 512x512, 256x256 nesse sentido Então, por exemplo, se eu quisesse colocar essa textura aqui como ela é com bastante é, pedaços pequenos né? nesse caso aqui quadrados, mas se fosse listrado também isso iria aplicar, ia acontecer um efeito chamado Moiré, é um efeito quando a, a câmera, que né, a gente vai fazer o render, ele não consegue discernir, então ele fica com como se estivesse dando uma interferência na imagem. Então, é, evite texturas assim, procure múltiplos de 16, 32, 64... 1512 e assim vai nesse sentido tá bom é... no curso a gente fala mais sobre o efeito maria vamos procurar um tecido de repente isso aqui não é... olha esse tecido aqui para se ter não ambiente ocluso hum, vamos procurar 1024 por 1024, vamos tentar essa aqui isso aqui parece melhor né ok uh, por enquanto vamos deixar ela tá e lá na real a gente vai mexer no tamanho ou melhor vamos mexer na cor dela Fazer uma correção aqui, tá? ah, bom. Ah, não ficou bom, deixa eu ver como estava. Vamos em frente, bom, então aqui ficou o nosso mapeamento. Ah, Para não perdermos tempo, eu vou deletar essas almofadas e vamos inserir aqui almofadas já estão aí com o mapeamento executado, tá? Uh, deixa eu ver aqui, tem essa, pode ser essa aqui mesmo. Então, basicamente, o nosso sofá, ele já está pronto. Agora a gente vai aplicar um pug e vamos começar a salvar as coisas aqui para colocarmos no nosso modelo. Vocês também, fora o comando pug que vai limpar objetos, arestas, itens que não estão é, materiais, o que não está sendo utilizado ele vai limpar, você também tem o clean up, que também é um outro plugin. Que ajuda a fazer a limpeza do seu modelo 3D. Observe aqui, ó. Tá limpo. E é isso. Tem essa almofada aqui. A gente pode até copiá-la e lá na real é, mudar a textura. Colocar texturas diferentes. Ok? Vamos puxar um pouco aqui para frente. Tá? Então é isso então é isso, pessoal, espero que tenham gostado, vamos salvar é, Vamos observar aqui também o tamanho, o tamanho do arquivo o Sofá está com 31 E essa poltrona Puff já está já tá otimizada, falta só aplicar a textura Até, até a próxima aula